Cheguei! Olá, aí. querida, <risos> bem-vinda! <risos> que delícia! afundo do baú sou eu, né, ah, gente? Até parece, olha <risos> a cara de menina, sempre! A Chegou. eterna modelo da capricho. Saindo do baú! Mila Cristi, a sardentinha que reinou nas capas de revistas Tim, seguiu a carreira de atriz, mas foi também cantora e campeã de ginástica olímpica. Essas e outras histórias curiosas você vai conhecer agora direto do Fundo do Baú. Olá, bem-vindos a mais um Fundo do Baú, hoje com a Mila Cristi. Continuando aqui a nossa história. No programa de terça-feira, se você não viu, vai lá. A Mila falou bastante sobre a infância claro. dela. Foi campeã de ginástica olímpica. Campeã paulista da cidade de São Paulo e do estado, do estado. de São Paulo. Paulistano e paulista. É, que mais? Fotos de infância, uma graça. recordações que ela herdou da família. Coisas muito bacanas que você vai ver lá no programa de terça-feira. Então, corre lá. E você já sabe, né? Curte nosso vídeo. Vai se inscrever aí para você acompanhar nosso canal, aperta a notificação, aquele sininho, para sempre que a gente postar uma novidade, você tá sabendo em primeira mão. E claro, compartilha, espalha pros amigos, para todo mundo ficar sabendo do canal da Luciana Oliveira e do nosso programa Fundo do Baú. Vamos agora continuar, segunda parte, com a Mila Cristi. A Mila que muita gente conhece como modelo e como atriz, né? Mais recentemente como atriz, mas... No início da carreira, foi, foi a questão de modelo mesmo. Você deixou, aliás, você contou pra gente terça, que deixou essa carreira na ginástica olímpica, que você já estava treinando há seis, sete anos, é isso? Cinco. Cinco anos, já treinava e teve, chegou uma hora que teve que escolher. E aí foi pra carreira, então, de modelo. Modelo mirim. Começou com quantos anos? Oito. 8 anos de idade. <risos> Ai, o bom, uma delícia estar tá aqui de novo. Bem-vinda, querida. falar fala, as novidades, né? tudo de bom. É que a gente já aí, começou tanto desse intervalo é, de terça e quinta. É verdade. Mas olha, só faltou eu ser malabarista. Aliás, eu fiz circo também. Ah, gente, eu já fiz tanta coisa da área artística que... Pelo amor de Deus! Os cursos, a gente nem falou, a minha formação, né? Porque depois, é assim brevemente, eu tentando falar breve porque a minha carreira é tão longa com oito anos eu fiz o especial do Roberto Carlos que eu entrei na, na TV Globo mas não fui contratada da Globo não é que eu virei atriz, não eu fiz aquele especial, pontual que era um grupo de... de, de balé, do, do, da Cláudia Chate do grupo de balé daí depois eu comecei a fazer comerciais então eu tenho uma série de comerciais que eu fiz nessa fase criança, pré-adolescente aí, vamos dizer assim dos... 9 até os 12, Lu, que eu mais estudei. Eu não cheguei a trabalhar mesmo. Porque a minha mãe pegou firme na parte do estudo para finalizar direitinho. E eu ficava bastante nos esportes. E dança e tal. Depois que eu, com 14, fiz a primeira capa, meu primeiro trabalho de fotografia foi uma capa. Aí, que é que eu vou mostrar, né? Opa. Depois disso, aí eu comecei os comerciais. Aí eu fiz vários, eu fui morar no Japão. Eu fiquei um ano morando no Japão. Quando eu voltei do Japão, eu fui apresentadora da Record no programa Zap, que até tinha o Rodrigo Faro no programa, e que era um programa de variedade, de clipes, e a Globo me viu e me chamou. Eu fiz o teste pro Meu Bem Meu Mal, que é um episódio que tem que virar um programa, porque demora muito para contar a história. Mas tem, tem coisa que isso tá é, tem do coisa bem tá mal, bem mal, pode ser que é. é. eu é. Depois é, que eu fiz Meu Bem Meu Mal, é que eu comecei a estudar, e aí eu entrei na Miriam Muniz, eu fiz Miriam Muniz. Eu fiz Bebe Silveira, eu fiz Wolf Maia, eu fiz Glorinha Boitmiller, de aulas com ela Ela era é né? É Técnica de voz, e aí eu fiz canto Marinha Russo, aqui em São Paulo, que me ensinou canto lírico E entrei no programa infantil Clube da Criança, depois que eu comecei a cantar E gravei este disco. <risos> Gostou? Eu fiz uma introdução um pouco breve, que é uma loucura, né? Muita coisa. Você isso cantando? Isso aqui a poligram me chamou para gravar. Eu cantando. Pois é, temos até Rita Lee, que a gente cantou agora um pouquinho. Ah, isso aí foi um <risos> Nitelata lá no Instagram. Ótimo. Então, o Clube da Criança era apresentado pela Angélica e a Angélica saiu. Foi para outra emissora e eu peguei o um lugar, ah, um lugar dela. E tinha um assim: eu, é, era circo o tema. Deixa então, então eu a eu, eu, eu não sei se tem mais fotos de lá, mas enfim, pois eu, eu, eu, eu tive, arrumo essas fotos, porque tem do programa. Foi até matéria da Veja, na época, porque eu, eu trazia bichos também, cavalos, os cachorrinhos que faziam espetáculo, tudo ligado ao circo, palhaço. Então eu trouxe essa. A linha circense infantil, que é muito bacana, que tinha muitos palhaços que a gente é, tinha no programa, fazendo participações, para criança, né? E não tinha na televisão nada de circo assim. Que legal. Então é você cantando aqui? Sim. Olha, eu que legal. cantava, eu dançava. dançava. Ah, eu acho que eu tinha uns 19 já, porque o meu bem, meu mal tinha 18. 19. Meu bem, meu mal. Meu bem, meu mal é foi aqui. Antes. Aqui, meu bem, meu mal. Foi capa, essa aqui é a Jéssica personagem, filha de Zé Maier, neta de Lima Duarte, né, que fez a novela junto com a Adriane Steges, que era amiga dela, né a Jéssica. A Jéssica... Você foi a capa? Foi a capa. A Jéssica, na época, que saíram legal. várias matérias, inclusive matérias do Jornal do Interior de São Paulo, que a maioria das meninas chamaram Jéssica depois que teve esse personagem. Sabe, as mães colocaram o nome de Jéssica. E que, que era e até hoje gente... tem gente no Instagram que fala. Mila, eu chamo Jéssica por sua causa. Que, tal, que já estamos tá com 40 anos. Viu? <risos> ah, legal. Porque... Quantos anos você tinha aqui? 18. 18 anos. Foi a sua primeira novela. 17 para 18. Isso aqui foi um, deve ter sido um bom né? Uma novela da Uma Uma loucura. É. Primeira cena do primeiro capítulo. Pá era, que tal Rebelde, ah. era irreverente, atitude adolescente, assim, rebelde, revoltada com o pai, rica, chique, a gente gravava na fazenda do Diniz, na, na Vila Euvéssia, e foi reproduzida toda a casa deles lá, e, que aliás eles foram excelentes, me ensinaram a parte de pismo, né? Eu, a Luciana Diniz que monta muito, que foi a minha instrutora da noite, Minha coach. Ah, que legal. Foi muito legal. Ter essa experiência toda de meu bem e meu mal, o Lima Duarte me ajudou sim, sim, sim. muito. Aguinaldo Silva, é. que aí ler? foi outra novela que você, esse também é outro sucesso, né? Sucesso. Aqui, então, tá dedicatória? Aham, quer ler? Ai, o Aguinaldo, gente, ele é uma paixão. Senhora vale. do Destino, né? É, senhora. Que tá no ar agora Sim. de novo. Sim, a novela está no ar, não Vale a Pena Ver de novo da Globo. Eu faço a personagem Eleonora, de Agnaldo Silva, com a direção do Wolff. Foi um dos melhores trabalhos, mais polêmicos que eu já fiz e mais gratificantes. Adoro! Com né? <risos> certeza! Para Mila Cristi com um beijo apaixonado de Agnaldo Silva. Ai, que chique, gente! Esse você vai mandar pra sempre, é. né? Esse aqui não fica no fundo do baú, não, fica em cima do baú. Não, e tanta né? gente que tá quer. É um super livro, gente, vamos indicar. É, Prendam Giovanni e Prota. É que é. era o um personagem. Ah, é um romance. Né? É um romance. O Zé Vilker aqui, a caricatura dele. Maravilhoso, fazer meu sogrinho na novela Senhora do Destino. Ele era maravilhoso mesmo. E você também, ainda muito novinha, né? Senhora do Destino foi quantos anos atrás? Acho que 13 anos. Né? É eu já fiz tá. essa conta todo dia, como eu vi na imprensa, foi 13 anos. 13. É a segunda vez que repete esse é o sucesso. Nossa, que é vieira, um E famoso. aí quando repete, como é que é? Começa a rolar não, meio né? aquele, é, é, aquele interesse né, de novo por você, pela personagem, né? Vira assunto de novo, né? Vira assunto é. e traz trabalhos. A minha novidade é essa, ah, <risos> inclusive. Ótimo. Hoje eu estou no SBT, muito feliz, fazendo uma participação maravilhosa na novela Carinha de Anjo. Eu faço uma psicóloga, Alessandra, que cuida da Dulce Maria, que é a Carinha de Anjo, <risos> A protagonista. <risos> tá, tá, e você isso. acha que esse convite para Carinha de Anjo teve a ver com a volta? Não do... sei. Foi porque você, na verdade, falou, eu liguei uma coisa ou outra, mas pode tá. ser que não. Acho que não. Eles já estavam... Um eles disseram que já estavam pensando que eu, uh -huh, que eu uh -huh. fosse para emissora e eu estava saindo de um contrato, entrando em outro, saindo, né, então aí acabou que eu optei por ficar com eles, tô adorando trabalhar lá, fazer fazendo essa participação super feliz. Ai, ah, que bacana. E a ideia é fazer outras coisas Sim, depois? se Deus quiser. Ah. <risos> Isso aqui eu tô vendo que, bom, Ford Brasil, Ford Móveis. Olha. Gente, todo modelo acho que tem isso no seu fundo do baú, né? O modelo que eu falo assim internacional, porque eu fiz muita coisa fora do país e é para gente o, o nosso book que chama é a nossa matéria de trabalho, é o nosso visita. visita, isso nosso currículo é tudo. Para uma modelo book é tudo. Esse é o meu primeiro book. E, e ficou sendo o único, né? Na verdade não, porque tem um monte de pastas pastas de fotos. Não, tem coisas Mas assim, aqui. os primeiros trabalhos, né? Tipo, uma foto assim, no início da carreira, naquela época. Nossa, menininha de tudo. Quantos anos aí? Ah, são 14. Por aí. Você <risos> repara na sobrancelha, né? Como, ah, como vai mudando, é, né? É. é, daí foi um estilo que fizeram. Olha, Esse aqui foi o um Claudio de Izabetsky, que fez, que é um vestido de noiva da minha avó e criou ah, muito que, que bacana, que bacana. <risos> Deixa e aí, eu ver. aí, ah, aí assim, essas outra. outras, então, não tem. Eu queria mostrar o Japão. Mostra, é vamos lá. Porque aqui tem umas que já são mais recentes. Eu vou mostrando aqui, essa é da querida. O que, que é querida? Foi a primeira capa não? não. A, primeira... a primeira capa eu sei que você trouxe aí pra mostrar é. pra gente. Querida, olha. Não tá é uma, da, uma das primeiras capas. Deixa eu mostrar essas a aqui. A primeira capa foi essa. Consegue ver sem reflexo? Deixa eu ver. Coloca essa aí, porque essa. Ah, essa completo. é a primeira capa. É, a primeira foto do meu Instagram. Ah, foi? Ah, é, primeira capa. Faz pouco tempo que você tá no Instagram, né? Pouquinho, é. Não acreditava. <risos> Jura? Eu não era é dessa religião, agora eu sou. <risos> Tem que ser, né? Tem que ser. Hoje em dia tem que ser. Tem que ser, que ser. <risos> tem que ser. É. é. E você tem só Instagram ou você tem outras coisas? Bom, você tem, tem o canal é, YouTube. no YouTube... É, eu o canal, mas eu não faço muita coisa. Tá, e o canal, canal é Mila Cristi mesmo? Comerciais tem. antigos, gente. Você tem mais tem coisa tá, pra mostrar eu aí? Tenho, que é que todo mundo Sim. lembra e fala, comenta, capricho. Ah, pra mim, você sempre foi a garota capricho. Eu, <risos> eu muito nunca li capricho, que não era da minha época de adolescente. Eu fiz muito capricho. Mas, uh, de fato, a memória mais antiga assim, que eu tenho sua é pela capricho. Porque você tinha cara de menina da capricho. Né? É. Nossa, sardinhas <risos> e tal. Essas sardinhas alguém já chegou a criticar nessa época de modelo? Tentar Sim, apagar? Tentar apagar, queriam maquiar. No Japão, principalmente. maquiar você vai ver a diferença. De Japão, deixa eu te mostrar. Porque no Japão tem aquela coisa de ser.. Opa, tá amassando aqui, ó. Tem aquela coisa de ser bem branquinha, né? Essa aqui. É a tem, ele... Ah, aqui. Deixa eu ver. Essa foi um. Ah, mas aqui você tempos. tava com bastante sardinha. Aqui. Você é, deu é, tempo tem um de ser no Japão? Um ano. E você Sim. foi com quantos anos? 15. 15 anos. Que mudança. Total. No começo minha mãe ficou comigo alguns meses, aí depois eu fiquei. E aí ela. Voltou no final, quando eu tava vindo embora. Mas eu, é, no meio termo, eu cheguei a vir pro Brasil assim, passear umas duas vezes. Olha aqui que bacana, né? Acabou que eu fui procurar ali com a câmera. Ah, e... Aí tem um monte, aí é tudo Japão. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó. Essa aí é a revista mais, tipo, capricho do Japão. Um ano você ficou lá? É, eu dava autógrafo na rua. Porque eu andava no ônibus da Satoru Models e quando saía. Eles me reconheciam por causa dessa revista. Ah, não, não, não, não. Mira, Mira-san. E deu abriu o abrir? Mira, Mira-san, mira Mira-san. Mira, Mira. Ah, é Mira, Mira. Eu sei escrever, Mira. O meu nome em japonês eu sei escrever, porque eu, eu assinava em japonês. Mira. Bom, mas lá você ficava mesmo, era mais no inglês mesmo? Apesar que pouquíssimo Pou, a gente fala é, inglês. Pouquinho japonês e mais um inglês. É, porque o japonês acho que em um ano não dá para aprender, né? Não. Uma coisinha, outra... É. é. é deriv, tem várias línguas que derivam. Tem o um derivado da China, que é o kanji, daí tem o um Tem três alfabetos tá, diferentes, né? Uma coisa bem... E isso aqui? Tudo Japão. Tudo comercial, Japão. Comercial. Tem muita coisa. E o que, que, que significou dia? essa experiência para você? Tão novinha, 15 anos de idade, morar do outro lado do mundo, sozinha? Significou cultura e, e vida profissional, né? disciplina principalmente. O Japão foi o país que me ensinou horário, é, respeito, compromisso. compromisso. compromisso. É. Eu chegava no horário. Ai, e na verdade isso. lá é assim, tem o um trem que sai às 15 e 13 minutos, vamos supor. Se você não pegar esse, daqui 7 minutos vai sair outro, você vai chegar atrasada no outro, que chega atrasado no outro ponto, que vai dar uns 10, 15 minutos de atraso, que é descontado do seu salário. 15 minutos descontado, meia hora descontado, uma hora, Tudo já foi meio... duas horas você não precisa ir mais, né? Não vai, tinha modelo brasileiro que não ia, porque estava atrasada. Que bacana! e aí depois quando você, voltou, <risos> quando você voltou quando você voltou pro Brasil foi que você começou então nessa história de entrar na, na querida então na, foi quando na caprinha, me chamaram que eu juntei para Record que eu fiz aquele programa uh -huh. né? aí, é, aí comecei a fazer trabalhos comerciais e tal e ao mesmo tempo aí a Globo já me chamou mas aí você então exatamente essa a coisa da, da novela normal. né quer dizer primeiro você da, do da modelo você passou para para os programas de TV, Isso. e dos programas de TV você acabou migrando então para as novelas e aí começou Exato. a sua carreira de inglês. Na Globo, é, que aí eu fiz muitas novelas minisséries, seriados, Comédia da Vida Privada, do Luciano que eu fiz, foi com o Marco Nanini, o Paulo Betti, Eliane é Jardim foi maravilhoso, direção do Guel Arraes, eu fiz o a justiceira, justiceira, eu já com, muita gente a com o Paulo Mader Opa. O Paulo José foi meu pai na Justiceira A Engraçadinha de Nelson Rodrigues, única vez na televisão brasileira né Engraçadinha que a gente teve a oportunidade de até conhecer a família do Nelson e Mergulhar no universo de Nelson Rodrigues, que me ensinou muito Foi uma super minissérie E as novelas, multi um banacando, Vov, quem é você? A senhora do destino. Nossa, ah, tem coisa. Nossa, como ela tem história pra contar <risos> e coisa, não dá outro. Eu Vou até falar pra vocês que ela trouxe mais coisa pra falar, ah, eu não consegui escolher. <risos> é, trouxe um monte de coisa pra eu selecionar, imagina que, que dureza, ah, né? Ah, não, vou contar essa história. Essa. É, Gente, essa aqui que tá... que é. Isso que aqui é agora já é teatro, porque tem teatro também. Ó, tem teatro. Tem teatro também. É. Temos de tudo! <risos> Tia, Fazemos de tudo! Mas você vê que é da sua formação mesmo. É. Né? Olha... Assim... O Posse, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque eu, quando era modelo, trabalhei com ele que eu fiz campanha C&A com o Sebastião. Ah, não, não. E depois ele me chamou para fazer esse espetáculo Acorda Brasil, do Antônio Lindo de Moraes que eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer o pessoal da Paraisópolis que fazem parte do Instituto Bacarelli de Música Aí, o Maestro Bacarelli Maestro Bacarelli Tá aqui, Baccarelli, todo mundo, ó, Arlete Salles, Mila Moreira, Petrobrun Gotiz de Posse Doutor Antônio Emílio A galera do Paraisópolis Porque eu fazia uma irmã dos meninos né? Foi sua primeira peça? Não, não foi, mas assim, eu fiquei muito emocionada com esse quadro que eu guardei que todos assinaram e escreveram assim Chegando ao fim dessa temporada, aproveitamos para manifestar, querida amiga Mila, querida amiga Mila Chegamos ao fim da temporada, aproveitamos para manifestar toda a nossa gratidão, tanto sinceramente Foram intensos, nos quais conhecemos uma nova linguagem artística e recebemos lições que vão ficar registradas para sempre Conhecemos pessoas novas, formamos várias formas de criar, falar com o corpo, manifestar emoções. Tivemos a honra de contra ao lado de vocês, atores experientes e conhecidos que nos trataram de igual para igual em cena e também nos bastidores. Somos gratos e felizes por cada dica e ajuda até pelas broncas. Que também tá ensinam, claro. Esperamos que a vida nos proporcione alegria e um dia nos encontraram novamente que seja um projeto tão belo como esse nosso Acorda Brasil. E todos assinaram, então... Foi muito emocionante, assim, essa experiência e, e esse retorno né dessa galera aí do paraíso Paraisópolis. Então eu quero mandar um beijo para vocês. Assistam esse programa da Lu maravilhoso. Isso. Me achem aí nas, nas mídias sociais. <risos> e obrigada novamente. Foi lindo o espetáculo. Tinha muita gente no palco, não sei dizer, mas acho que quase sem, assim, ver. de meninos e meninas, e a gente dançava junto e depois tinha um espetáculo e eles tocavam, né? Que Tem bacana. Que tocou cello aí, que foi pra Europa. Foi isso. Assim, maravilhoso, né? Esse projeto é, é maravilhoso. maravilhoso. E agora você tá. Você tá vendo teatro, né? Exatamente. Hum. Bom, agora, atualmente, fora o SBT fazendo a novela, eu. Toma um projeto, gente, interessantíssimo de teatro, que é O Secreto. O que, que é O Secreto? O que, que é O Secreto? O Secreto é um grupo teatral da Regina Duarte. É o Teatro Secreto de Regina Duarte. A Regina resolveu fazer um experimento, estudos, né? E aí, no momento, a gente está com a peça... A Volta ao Lar de Harold Pinter. Harold Pinter, para quem não sabe, é um dos maiores dramaturgos do mundo. Ganhou Ele Nobel, Prêmio ganhou Nobel, Nobel. Ganhou Pirandello, a Fernanda Montenegro fez essa montagem aqui no Brasil. Eu tô aprendendo demais com a Regina, ela que dirige o espetáculo. E é de um formato diferente, porque é uma casa, um lugar fechado, que ela tá experimentando. É então não é uma coisa assim que tem acesso ao público ainda, né? porque a ideia é depois. A ideia depois é ter e ela faz um debate pra gente discutir sobre o tema depois, com algumas pessoas que participam. Com certeza o pessoal da internet vai ter acesso. Ai, ah, tem uma última coisinha aqui que é este óculos. Ah, <risos> qual que é a história desse óculos? É uma... A história do óculos. O é? Bom, é, em primeiro lugar. Eu tenho um acervo meu, assim, de figurino. Não é que eu tenho um closet fútil, consumista, cheio de roupas. Essas... É, não. Eu tenho alguns uh, vestidos de personagens e tem lembranças da carreira, de estreias e tal. E aí, dentro desse acervo, eu falei: eu não vou levar roupa, tem o meu vestido de casamento, que a Glória Coelho fez, sabe, tem história toda. Mas aí eu falei: não, eu vou levar o óculos, porque eu. Tenho coleção de óculos, eu amo óculos. Esse aqui é um Vouarnê original, 1982. Vouarnê era a sensação nesses anos 80. Esse óculos, não só esse, como outros Vouarnês, eu não tinha dinheiro para comprar. E aí era meu sonho de consumo. Então, como ele está tão conservadinho assim, porque ele é da minha mãe, e ela só liberou para mim tipo agora. <risos> Recentemente. Recentemente. Então, é um super modelito aviador, que foi um dos primeiros, voarnê, que o pessoal, os motoqueiros usavam, né? Naquela época de Roberto Carlos na rua Augusta, não é mais antiga. <risos> Mas enfim, anos 80, era o máximo, voarnê. Que bacana! Quer dizer natural. que entrou. entrou Quer dizer, não é nem que entrou na sua vida. Ela já entrou na sua vida há muitos anos, né? Já. Eu, eu tive o outro. Eu perdi também. Eu ah, tive. Eu ah. tive o pretinho, assim, fazia assim. Tive outros. Aí, esse aqui ela guardou. Ela falou, né? isso não dou, nem sair. sair Pronto. Então, agora da minha mãe, Dona Joyce. Ai, que maravilha, que delícia. Lindão, né? Lindo, é. que veste bem, né? O que, que não veste bem nela, né, A gente? <risos> vamos combinar. Mila, você continua linda, você continua uma menina. Adorei conhecer a sua Obrigada. história. Obrigada por ter vindo. É surpreendente, né? A gente vê um baú assim da Mila com tanta coisa que ela já fez, já foi ginasta olímpica, já trabalhou em circo, já fez novela, já foi modelinho, capa, num Japão, 15 anos de idade. Quanta coisa bacana, novelas, teatro. Cinema. Cinema, fico impressionada, assim. E te admiro cada vez mais por isso também. Obrigada, Lu. Que essa Sim. batalha corre atrás, gosta, <risos> se dedica, estuda. E por isso esse resultado aí de ser uma pessoa tão conhecida e tão querida por todo mundo. Obrigada. Obrigada. Adoramos o baú da Mila Cristi. Se você gostou também, aproveita, curte aí esse vídeo. Não vai esquecer. Se inscreva no canal, se é que ainda não se inscreveu. Compartilhe com seus amigos essa novidade. A cada semana a gente vai estar aqui mostrando o que, que tem no fundo do baú dos nossos convidados. Aqui no canal Luciana Aliviero. A gente muito espera muito a semana que vem. Tchau. Tchau. tchau. <risos> Antes de você ir embora, todo entrevistado que vem aqui pro fundo do baú, a gente tira uma fotinha, uma selfie com a foto instantânea polaroid. Ai, que máximo! Vamos lá! Isso porque. Como é como a gente do fala do de recordação, <risos> não, nós não. Nós somos não. só não de... imaginamos, garotas. Não, polaroid é do fundo do baú. A polaroid é do fundo do baú. Mas, na verdade, é que eu quero que você guarde isso aqui como ah. uma eu espero que você guarde como uma recordação no meu baú, entendeu? Tá saindo aqui. Ai, que linda com a foto. Espero ah, que você adorei, goste, gente. querida. E que você guarde com carinho como um bom momento. O Mick Jagger vinha fazer uma, uma, uma, uma excursão pelo Brasil. E aí arrumou um jeito de receber a nossa equipe de novo. Eu e Paulo Zero fomos para Seattle uhum. para entrevistar ele e, e ele me recebeu com uma certa. Aí eu perguntei, por que você não faz plástica?